E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos continuar falando a respeito de substituição em integrais e ver quando é ideal utilizar a substituição u. Então, vamos resolver a integral indefinida ln de x elevado a 10 sobre x dx. E será que conseguimos utilizar a substituição u? A chave para podermos utilizar substituição é ver se temos uma função e sua derivada na expressão. E observe que nós temos ln de x, e a sua derivada é 1 sobre x. Para ficar mais claro, eu posso reescrever essa integral como ln de x elevado a 10 vezes 1 sobre x dx. E agora fica mais fácil de ver que nós temos ln de x elevado a 10 e temos a sua derivada aqui. Portanto, podemos utilizar a substituição. Eu posso dizer que u é igual a ln de x, e eu utilizei essa função porque nós temos a derivada dela aqui. Com isso, eu posso escrever que du dx é igual a 1 sobre x. E se isolarmos o du, vamos ficar com du igual a 1 sobre x dx. Agora sim, note que esse aqui é o du e ln de x é u. Portanto, eu posso simplificar essa integral reescrevendo como a integral de u elevado a 10, du. Com isso, você resolveria essa integral, acharia o u e substituiria aqui para encontrar o x e finalmente resolver essa integral. Vamos fazer outro exemplo? Vamos resolver aqui a integral de tangente de x dx. Essa integral é muito interessante. Será que você consegue utilizar a substituição para resolver essa integral, pode ser que você olhe para ela e pense: Pera aí, aqui só tem uma tangente. Como eu vou utilizar a substituição? A primeira coisa é pensar que a tangente é o seno dividido pelo cosseno. Então, eu posso reescrever essa integral como o seno de x dividido pelo cosseno de x dx. Será que agora Conseguimos utilizar a substituição u? Bem, olhando aqui, nós podemos dizer que a derivada do seno é o cosseno, ou seja, nós temos uma função e temos a sua derivada. Mas, nesse caso, nós temos uma divisão e não uma multiplicação. Ou seja, vamos ter que fazer alguma manipulação para poder fazer a substituição u. E, para isso, o ideal é você pensar que a derivada do cosseno é menos seno. Mas espera aí, o seno está positivo aqui. O que eu devo fazer? O que podemos fazer é colocar um sinal de menos aqui e um aqui, ou seja, multiplicar a expressão duas vezes por menos 1. Isso não vai alterar o resultado dela, porque menos 1 vezes menos 1 vai dar mais 1. E por que fazer isso é importante? Simples, porque nós podemos reescrever a expressão como menos a integral de 1 sobre o cosseno de x vezes menos seno de x dx. E será que agora podemos utilizar a substituição u? Sim, porque, observe, nós temos o cosseno de x e temos a derivada do cosseno de x, portanto, eu posso dizer que u é igual a cosseno de x e a derivada de u em relação a x é igual a menos seno de x. E se isolarmos o du, vamos ficar com du igual a menos seno de x dx. E note que aqui nós temos o du, então, esse aqui é o du e esse aqui é o u. Com isso, nós podemos simplificar a integral reescrevendo como menos a integral indefinida de 1 sobre u du. E é muito mais fácil resolver essa integral do que essa aqui. Mas, claro, você vai resolver para u e depois voltar nessa parte para resolver para x. E eu espero que essa aula tenha te ajudado. e Até a próxima, pessoal!